E aí, tudo bem com você? Como é que você tá? Você tá bem? Eu espero que sim. Eu tô muito bem, graças a Deus. E é isso, eu quero agradecer você estar tá vindo aqui pra ver mais um vídeo comigo. E dessa vez é uma parada meio doida. Eu não sei o que vai acontecer, velho. É doido. E eu espero que você goste desse tipo de vídeo, beleza? Se você gostar, já sabe. E aí, mano, não se inscreve, caiu de paraquedas pra ajudar nós. Deixa o likezão maroto e bora. Vamos lá jogar aqui, é o que importa. Vamos lá. Nível gordão, a gente não consegue fazer nada, beleza. Uh, ué, o que, que eu tenho que fazer? Nisso eu não sei o que eu tenho que fazer, gente. Tem zoou. Tem zoas. Meu Deus. Cadê as pessoas? Cadê as pessoas, mano? Mulher, vem, mulher. Vem, mulher. Vem, criança. Vem, meu filho. Vem, é, moleque. Vamos, ter que... vamos, vamos jogar ele logo lá embaixo, lá. Boa. Ah, mano. Olha como a gente joga as pessoas lá embaixo, bicho. Pega... Cadê sopa? Não dá, não tem mais tempo. Mano, tem 60 segundos, velho. Tem 60... Eu acho que agora a gente tem mais tempo do que o normal. Vamos lá, destrói tudo. Não, não olha pra baixo, não faz... Mano, pega tudo que dá. Pega a sopa, se der sopa. Vamos lá, vamos jogar lá embaixo. Sai mesa, meu Deus, a mesa tá me acompanhando, velho. Vamos, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, o que que eu levo no apocalipse, mano? Vamos lá pegar água, pegar a água, pegar a água, pegar água. Temos 60 segundos, estamos Quase lá. Vamos pegar um tabuleirinho pra jogar algum joguinho, porque... Não, não dá tempo, mano. Não dá tempo. Joga, joga. O rádio. O rádio, o rádio, o rádio, o rádio, o rádio. Acho que o rádio é uma boa. Vamos, vamos, vamos, vamos pegar água. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Não dá tempo, não dá tempo. Gente, não dá tempo. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Pula, pula, pula, pula, pula. Pulei, pulei e eu acho que a gente vai se dar bem. Nossa, mano, a gente pegou quem? Pegou as duas crianças, a mulher, pegamos sopa, não sei quantas, pegamos água também. Vamos lá, primeiro dia, temos o rádio, vamos ver o que, que vai acontecer aqui, ó. Vamos lá, chegamos ao abrigo, é, um segundo antes da exploração. Foi por um tempo. <risos> mano, eu peguei um rádio, velho. Desde que estamos juntos, vamos ficar bem aqui embaixo. É, não dizem que sopa enlatada é a base da dieta saudável, mas estamos quase sem. Uh, não, lem, não, nós lembramos de ter trazido aqueles mantimentos aqui para o abrigo, mas não estamos nos queixando, mesmo assim deveríamos ter trazido mais coisas mais uma água. Ah, nossas prateleiras estão cheias de lata. Vamos comer as latas dormir. Mano, vai ser difícil. Tem quatro pessoas para sobreviver com algumas latinhas de sopa. Vai ser duro. Até falar com latas, algum de nós já estão fazendo isso. Temos bastante água. Então não precisamos nos preocupar. Beleza. Vamos ver até quando dá. Hora de racionar alimentos. Sobrou. Temos essa quantidade. Eu acho que ninguém está pedindo nada. Então... Ah, vamos lá. Sempre quisermos fazer uma festa com um bolo enorme. É, por algum motivo, não deu certo. Uma vez encomendamos um bolo grande, mas fomos enganados. Foi decepcionante. Assim que as nuvens radioativas nos dispersarem uh, se dispersarem, vamos uh, fazer questão de comer um bolo. Beleza. O cara tá pensando em comer, velho. Mano, não dá, bicho. Você tem que pensar em sobreviver, meu amigo. Não pensa em bolo essas horas, não. É muito triste isso. Já dá até fome. Podemos fazer algo dar certo. Até em Toronto. A questão é... Como vamos arranjar um barco para chegar lá? Mano, o cara... Tá viajando já, mano, mas tá no primeiro dia, mano, que ele passou no bagulho basicamente e já tá doido, tá falando nada com nada Ah, tá, uh... pelo que dizem, essa é a melhor maneira de chegar à Europa, Mary Jane diz que está bem, que não precisa de nada Apesar de todos os problemas, o time está sendo muito corajoso, olha a cara do time, mano Dolores está calma, levando tudo em conta. Ted está na mesma. Vamos ver a cara do Ted. Beleza, ninguém pediu nada, então bora. Só vamos, dia 2. Nossa cidade continua altamente contaminada. Buscar mantimentos é, com esses níveis de raciação pode nos deixar doentes. Então não vamos sair por enquanto. Até mesmo porque a gente ainda tem bastante comida Não há nada mais irritante que o silêncio ah, nosso rádio no tal, tal, beleza Nenhuma música conversa, nada Será que podemos fazer algo para o rádio voltar a funcionar? Ou ficar só olhando o inútil? Vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa Dia 3 O rádio pifou Mano, não devia ter ligado o rádio, velho Putz, Grilo Não deu muito certo Pois é, percebi. Quebramos o rádio e a tecnologia avança rápido demais. Hoje em dia. É, mano. Eu não sei como eles têm um rádio ainda, mano. É difícil acompanhar. Ora, quem precisa de rádio. verdade. Quem precisa de um rádio hoje? Você gosta de música? Comenta aí se você gosta de música. Porque ele eu acho que não gosta. Mary Jane precisa de água. Time prefere suco de maçã. Tá, peraí, calma aí. Peraí, peraí, mano. tá... tá, tá alguma coisa não tá batendo, mano. Alguma coisa não tá batendo. Mas é melhor dar água para ele agora, Dolores tem uh, que beber às vezes, Ted precisa de água para sobreviver, beleza, vamos lá, opa, opa, uh, vamos lá, esse maluquinho tá querendo água e o Ted é isso? Não, a Mary Jane né, não é isso, bora, só vamos. Nossa cidade continua altamente contaminada, buscar mantimentos com esses níveis de radiação pode deixar doente, então não vamos ainda, bora, não vamos sair porque ainda não é hora. Jamais imaginamos ver uma barata dançarina? Como assim? Quer dizer, ainda não vimos. Ah, mas topamos com um mano tamanho de um gato. Eita, preula! Mas já, mano, só no terceiro dia já deu tudo isso de. Contágio nos, nos bichos, até no inseto A boa notícia é que ele deve ter espantado todos os ratos daqui A má é que essas baratas são enormes e daqui a pouco vão nos atacar Meu Deus, e a gente não tem inseticida Não deu tempo, tinha só um, sei, um minuto, cara Um minuto, não dá tempo de fazer nada Quarto dia, tá ouvindo esse barulho? Esse barulho é a radiação cantando lá fora, então tome cuidado Vai sair, use máscara Olha para o tamanho dessa coisa e lá vem outra, maior ainda As baratas, cadê? As baratas estão invadindo, estamos perdidos Mary Jenny parece bem hoje, tomara que continue assim, apesar de todos os problemas o time está sendo muito corajoso Dolores não vai mais conseguir sobreviver sem água. Ted parece estar em pé com o um pé na cova. Precisa beber algo e meditar... Ah, tá, desculpa, mano. Eu esqueci. Eu tinha que ter dado água para eles também. Nosso bairro continua com altos níveis de radiação. Então não vamos deixar de sair. Até mesmo porque a gente não tem nenhum medicamento. É, não seria fantástico... Se pudéssemos simplesmente sair daqui e andar pela superfície como antes, sentir o cheiro de fumaça e poluição que falta faz um cheiro de liberdade. Pois é, meus amigos, o cara tá querendo sentir um cheiro de combustível queimando e a gente aqui reclamando, né, velho? Pelo amor, imagina, imagina você trancado numa parada onde você não, mano, não pode fazer nada. Ó, o time com certeza pegou o lápis e fez um desenho aqui, ó, eu tô, time, tô de olho em você, rapaz. Enquanto estivermos bem, é, podemos ficar aqui embaixo E sempre melhor quando as coisas estão calmas Nenhuma novidade Mary Jane, bem hoje, ela tá bem, beleza Apesar de todos os problemas, beleza Dolores está bem, tanto que possível neste abrigo apertado Amanhã está correndo bem para Ted Sem nenhum problema, beleza Hora de racionar alimentos, então ninguém precisa comer hoje Parece que a radiação continua forte E a nossa área sair para a terra de ninguém Agora é perigoso Tá, beleza, então não vamos sair, não temos nada ainda. Quando o bagulho apertar, não tem jeito, vamos ter que mandar alguém pra fora. Que hora, quem, eu não sei. Uh, pode parecer loucura, mas parece que as baratas estão querendo se comunicar com a gente. What? Será que elas já estão inteligentes é, quanto nós? Nossa, já pensou, mano? Já assistiu o Joey, as baratas? Esse filme é doido, bicho, as baratas falam, mano. É sério, as baratas falam. Será que podemos transformá-las em mão de obra de. Como assim? Aumentar nossa chance de sobrevivência? Uma vez, capitalista sempre capitalista. Beleza, o cara tá como, mano? Pensando assim. Vamos fazer as baratas trabalhar pra nós, Vamos mandar elas sair, catar os alimentos, velho. Vamos lá, estamos em. Nem lembro que dia que ela tava olhando pra você. Isso é loucura. Porque conversaríamos com baratas. Tá perdendo o juízo? Será? É. Provavelmente, é o que eu falo. Todos precisam de água. Mary Jane também. Ainda tem alguma sobrando. Time prefere suco de maçã, mas é melhor beber água. Hoje o Dolores passou o dia bem. Ted está com fome. Então vamos lá, gente. Ted com fome. Dolores quer água. E o moleque quer água e a menina está de boa. Racionando. Nosso bairro consigo. Mano, aqui uma pergunta. Será que a gente vai abaixar essa radiação e a gente vai precisar mandar alguém para fora? Sério, eu... Eu ainda tô confuso, olha só esse mosquito voando Que barulho é esse? Golpe de cavalo, corremos para a porta e fomos saudados por dois homens uh, Vestidos como se viessem de alguma feira medieval Descobrimos que a origem do barulho Um deles estava segurando duas pedras e batia uma na outra repetidamente Tipo assim, ó sacou a parada? E batia, uh, tá Enquanto o outro pula, é, pulava e fingia ser um cavaleiro Ixi, todo mundo ficou doido, mano não é radiação, pô, é Gardenal. Estávamos procurando o cara esse antigo, o cara esse de fogo, sacou? Mas perder, é, perderam e ficaram muito agradecidos se os deixássemos dar uma olhada no nosso mapa. E se tivéssemos um. Pois é, ficaram tristes. Dia 7. O cara tá como? A cara dele tá de batata doce, fi. O moleque só fica assim, ó. Um o que será que tem aqui nesse negócio? Mano, pelo amor de Deus, bicho. Agora eu já tô com... Quem tá ficando doido é eu, mano. Não conseguimos segura... segurar as risadas. E nossos hóspedes se ofenderam. Saíram correndo, gritando que nossos antecest... ancestrais... eram roedores e cheiravam mal. Que grosseiros. Olha, mano, na moral, se fosse aqui, nós mandava tomar no... Mary Jane, não para de desmaiar. Precisamos achar algo para ela beber rápido. O time precisa comer algo. Dolores está bem... Tá, onde está a água quando precisa dela? Água, água, sopa, água. O moleque ainda não comeu. Não é toa, é bem magrinho. Nosso bairro continua com os altos níveis de radiação é, para sair para a superfície. Seria um grande risco para a nossa saúde. Então, vamos lá. O que acontece? O moleque... O cara, né, na verdade, eles vieram de fora. Será que tá tão ruim assim mesmo? Eu acho que dessa vez eu vou mandar alguém sair. Vamos ver. Eu tô... Mano, eu não sei, porque o único que se deu bem foi o time. A menina ainda não comeu. Mas vamos mandar a menina? Porque ela parece que... Que vai dar bem. Vai dar bom. Vai dar bom. Ela vai trazer alguma coisa, até mesmo porque... Tá ficando doido aqui a parada. Quem sabe ela não volta e fala, ó... Oh, a gente pode sair. Se tem alguém que pode nos tirar dessa situação infernal, é nosso governo. Você pode xingá-los à vontade, mas isso provavelmente quer dizer que você é contra ou um comunista. Somos cidadãos de bem, pagamos nossos impostos em dia, temos certeza que o tio Sam vem nos salvar. gente o é tio Sam, mano? Bem, exceto aquela vez é, que... Deixa pra lá. É? Ele fala, começou a falar e não terminou. Os agentes do governo estão a caminho e temos que ficar atentos ao sinal deles. Oitavo dia. O que precisamos fazer agora é estar atentos ao rádio. É, que rádio, mano? Queimou o bagulho? Ah, para ouvir a mensagem urgente transmitida para a nossa área. Também podemos... Vagar sem rumo, na superfície, esperando que alguém nos recolha. Mas a primeira opção parece bem mais inteligente. Mary Jane está com muita fome. Mary Jane não para de desmaiar. Mary Jane é a menina? Mary Jane é a menina, mano. É a menina. E eu aqui achando que ela tava bem, mano. Você parece burro? Ei, mas é burro. E me precisa comer algo. Mano, você comeu ontem, velho. Meu Deus, mano. Vamos dar comida pra mina, mano. E o moleque também. Moleque zoando da bexiga. Chega de preguiça. Está na hora de ir à superfície. E procurar por algo... É, por mais mantimento. Talvez algo tenha é, resistido à explosão. Pode haver até sobreviventes. Vamos descobrir. Bora. Quem deve ir... Vamos mandar o mano. Tchau, vai lá, meu amigo, vai lá. Teddy saiu no dia 9. Ué, a menina saiu com ele, mano. Quando Mary Jenny viu que não tínhamos mais uma gota d'água, então ela ficou furiosa e foi para a terra de ninguém, gritando que nós iríamos nos arrepender e que ela iria arranjar água. Custe o que custar. Estamos apavorados, o time precisa comer algo, Dolores só quer um pouco de água. Teddy saiu para a superfície, tomara que volte logo. Então, ela quer água e o moleque quer comer, né? Pera aí, eu acho que é isso. espera vamos voltar lá que eu já até esqueci. O filme precisa comer. Então é isso. Ela quer água e o moleque precisa comer. Bora, só vamos. Já passou a hora de parar de tentar de adivinhar o que está acontecendo e começar a fazer perguntas. Beleza. Ou ao menos escutar algumas respostas. Que tal sintonizar o rádio e aprender alguma coisa no mundo? Tá, mas o rádio tá quebrado. Dia 10. O moleque olhando pro nada ainda, beleza? A mãe olhando... P da vida, a sopa ali estragando, porque isso aqui não vejo raciocínio de sopa estragando. Vamos lá. Dizem que a ignorância é uma dádiva, mas que um dia sem saber o que está acontecendo não vai nos matar. <risos> Beleza, já desistiu do que estava pensando. Não, deve, é, não podemos deixar time sem água por muito tempo Tudo que pare... tudo ok com a Dolores Beleza, o time precisa de água Esse moleque aqui, mano, é um gastão As baratas não estão de brincadeira Estão tomando terreno E nos deixando cada vez Com menos espaço Temos que fazer algo A gente não tem arma, não tem remédio, não tem o um mapa Vai fazer o quê? Dia 11, beleza, nada dia 11 Dia 11, pause uh. Nossa, 11 dias nessa doideira, num bunker, com a família E, e aí, o que, que você faria? Comenta aí embaixo, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, mano É uma paradinha interessante Agora sim, quanto tempo a gente sobrevive, mano? Quanto tempo você acha que a gente vai durar nessa parada aqui? Tá acabando a água, tá acabando a sopa E o moleque come, bicho E o cara saiu, a menina, a filha dele saiu atrás dele E não voltou até agora, já faz um dia e é isso. Bom, se você gostou desse tipo de, de conteúdo... Se parece Comenta aí, beleza? Pra você me falar o que achou. É nóis? Beleza? Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo aí. E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.